A pita que começou o jogo. Começou Rápido Vestindo calções azuis Olha só hein? Antes desse invade Já vamos rapidinho aqui Então que vai ter invade Miles vem de Malphite Na rota superior O Yokai vem de Lissin Hot Guy and Wheels Vem de Oriana na rota central Fortunas com a sua MF hein? Fortunas E o GVN Kageyama Vem com seu Nautilus Já o time vermelho Vem o Fubuki No seu top Não Foi o pai velho De Ryzen no top O Lufini De Zack na jungle Fubuki Atsuya De Ryzen na rota central E o Panicherry E o Vanitas no kart Vindo completando a botlane De Trash e Zai Respectivamente Esse Excelente Bem analisado, analisado pelo José. Em vez da equipe azul, aparentemente não vão encontrar ninguém, viu, Desica? Mas o, ambos a equipe vermelha só está apenas na proteção. O trash está meio perdido, pingando fora da base. Não sei se ele vai conferir lá não, viu, Caicão? É, Então, aparentemente os dois times estão um pouco com medo de um do outro, né? Eles devem saber que um estava invadindo e o outro eles não quiseram manter o Invade, decidindo voltar pelo path normal e vamos continuar o jogo. Mas deu para perceber o é um aumento de que, nível. Que um dos analistas aqui na nossa mesa redonda fez, o Lissim comprou somente uma poção, tem 100 de ouro guardado oh. na base, é uma estratégia, <risos> hein, você que é um main jungle. É estratégia, José, com certeza, porque ele sim, é o um campeão que, tipo, não perde muito HP na jungle, então ele tá economizando 100 de gold pro seu primeiro recal, José. Vamos observar os que... primeiros itens que ele vai voltar, viu? 15 Cup, Nectar Shop, deixe a sua gatinha mais invustes com as suas bijuterias, os acessórios adequados. Nectar Shop, apresentei a sua gatinha. Voltando na ativa, desliga <risos> acho que o AD não funcionou. Não funcionou. Mas vamos bem. pro drone, vamos pro drone. Deixa eu puxar o drone. Marquinhos, All excelente. O AK funcionou sim, Marquinhos. Vou comprar dois acessórios para minha gatinha. Legal, olha no topside. Um Malfight contra o Kog, Nossa. o Kog já está sem. play! Ah para o primeiro abate da equipe azul, vermelha, Kaikan. Olha, muito muito bem escolhido ali a, a troca do Wukong, né? O Malfit não respeitou, infelizmente. Olha, Enquanto isso, tá tendo 2 x 2 no bot, a Zéia tá batendo pé no do 3. Então, não, é só uma kill mesmo, né? <risos> bem analisado, Kaikan. Olha a criminalidade, galera. 2x0 para a 0 pra equipe vermelha, beleza? Beleza. Olha o Zeke, vai encontrar de frente claro, com o Lessinho. Onda Sonic atingido. O porque por Qzinho. ataque com o que é A passiva vai ser devastada. Vai perder teleporte. Olha o Flee! O Oriana não ah, querem ah, tirar ah, pra cima! O Oriana é e o Ryzen tá indo pra cima juntamente com o Nancy. O Nancy foi pra cima. O Kensil, o outra Sonic atingido. Ah, não saiu por nada. Olha o Nautilus no mid. O Nautilus vai gravar, mas não tem follow-up e ficou por isso mesmo, viu, Kaikan? É, infelizmente a comunicação deles não devia estar muito é, harmônica, né? Porque o Nautilus chegando ali, eu acredito que era um bom abate no Ryzen sem flash com o Iguia Night Up. Pergunta polêmica do Olympics, vale a pena abrir mão do jogo para pegar a alma da montanha? O que vocês acham? Espera que teve ninguém girando no rio, olha batido, <risos> o o Zeke foi pra cima, o Trash gravou, puxou, pra cima do Zeke foi eliminada, mas tá trazendo o curazinho do Fortuna foi pra cima, sai o Ryze, justamente com o teleporte do Nukong, o time do Ryze para buscar juntamente a Oriana é, foi preso, é. abatido, é. flash foi dado, dragão do vento garantido pra equipe vermelha, viu Galinho? Mataram meu time. Filhos da puta. <risos> O Olha, andou a Sony com o ultimate do Malphite W do Lessir, juntamente com eu, o ultimate do Kog mas foi abatido o bicuda do Messi, mais um abate pra equipe azul viu galera, chama quem se eu analisar eu. esse combo dá pra notarmos uma bela comunicação por parte da equipe azul bem encaixadinho pra <risos> equipe azul, Arauto Estartado QZU da Oriana proteger, beleza, o Zé que tá no Rio, juntamente na contenção nele em trocação franca mas o foco é no Aralto, hein, câmeras? Aralto pela equipe azul até agora, hein, José? Exatamente, bem analisado pelo José. O Kong foi pra cima, <risos> por cima do Malfaite. O da Foda, Sônica do Messi. Pegou maestria juntamente com o emoji. Foi mostrado o Zé que vai pra cima e pulou pulou, e busca da drogação. o Kong com foi pra cima, o Lessie flashou, foi flash por no abatido, eliminado, e o Wallfighter saiu com vidas, viu Gaikan? É, infelizmente o time azul ali, ambos não tinham ultimate, né, pra, pra, pra essa luta, e acabaram perdendo mesmo, eles mereciam a derrota. <risos> ah, merda, mais um copo. Olha o Lessin na bot lane, não foi visto pela Ward, creio eu, viu, gruntar. Depende de um grab do Nautilus para a ocorrência acontecer na jogada. Olha o grab na malevolência, tá mirando o Nautilus, o Thresh tá tomando distância. O da Sônica do Lessin, apenas para puxar a wave e soltar o Arauto, viu, José? Faltando o Arauto, a torre tá com cinco barricadas, não vai ser um Arauto tão bem aproveitado, principalmente o ouro vai ficar todo na mão do Lessin, já que eles não conseguem se aproximar para pegar o ouro. E lá, ouro pro Lessin. Duas barricadas a menos nessa torre e a Oriana vai ser pega, Kenji A Oriana foi pego foi juntamente pegar, com o combo de todo pegar, o Rise! Flash <risos> pra sair vivo! Olha o Flash! Interrupção! Na Oriana do Drash, <risos> juntamente <risos> com o Nautilus! Foi pra cima, <risos> cima pela <risos> <mas> frente! <risado>. Double <risos> kill do Trash! <risos> O Zé que foi pra cima, mal fight, olha a pedra, juntamente o Gil pegou abate o mais! triple kill pro Trash, vantagem pra equipe vermelha, ficou 3 por 1, viu Desica? <risos> Meu, marido, por é, é, é, é, é, antes, mano! Cadê o alerta antes, Murphy? Que grep foi esse? Que grepe foi esse? Que grepe Deus, foi que... esse. Olha só da... É, é verdade, Marquinhos. Foi 3x1 um para o time vermelho. Vou ter que debulizar, família! Olha o dragão, segue sequência, equipe! Olha o que vindo para gameplay! Ok! <risos> ok! <risos> okay. Olha <risos> okay, okay. o dragão, era não garantido pela equipe vermelha, juntamente pelo Waze, juntamente para o queijo. Olha a equipe da sequência, viu, José? Preciso nebulizar. O cara, o cara nebuliza e não, é maluco. <risos> Bem é isso de Santo Antônio, até vai aí, ó, com certeza. Se Olha é a pedra! O que a gente faz fazer a galera de debochando legal ao som do cabeça de gelo. Olha a pedra! Eita, galera! Olha o Zé que foi pra cima do Neu! Chama chama. Chama chama, chama! chama! chama! chama! Como é que é, rapaz? Tá Considerando tá o Neu! O que não. é, é isso? Cadê, o Pelo amor... A equipe vermelha já tem muita vantagem em ouro 9.500 pra eles nesse momento Vão pegar esse arauto com certeza Não tem nem como a equipe azul lutar tá? Mas o Lissi Bom, tentar Olha a sentença ah, olha, Vai o dar o um CC pra continuar o no kill O Yokai usa seu o seu flash pra mas O Fubuki vai pra cima e o Vanitas garante a kill O, o, o de choque jogadores O lá que está carregados Mas vai ficar por isso mesmo não Ele foi pra cima e não deu nada Mostrou, Será que o jogo, jogo hoje recolou, vai ser Stomp? Se, se eu fizer a BT dá pra dar Agora claro que os caras veem isso na live eles vão arranjar o eu, eu que é? Eu aqui, oh, eu aqui, eu Eu tô com 2/8, filhos. Essa é a equipe relax, é relax. azul, é a equipe azul. Eu fudido, mas esse não é fora. o time, tá é é o time que hora, tá né. perdendo. É o time que tá perdendo, galera. Eu é, deixa rapaz, eu ver o time vermelho. Vou ver o time vermelho. É pelo. Se onde ganha luta, Esse é o time vermelho, esse é o time vermelho. Aí entrou alguém na cal aí. Ghost. Ghostizada? Ghost. Ele viu que o jo... Repararam que eu entrei Parou na cal, voltei família, voltei, os caras reparou que eu entrei na cal, os caras ficou ligado, mano, fudeu. Calma. Olha só, o pai velho <risos> vai sendo pego pelo Kageyama encontrando no mana, mano. quatro jogadores ao redor dele, o Thresh usa a lanterna, mas usa o ultimate o ultimate, o ultimate na sequência, na sequência o que é procado, ele usa o ultimate pra sair, tem Ward na lanterna, não consegue ah, pegar, como o Visionário é morto. Guil Essa é o a equipe arrem. azul nesse momento, 31 a 15 no geral, mas o Ryze tá lá embaixo no watch e o Fubuki vai tentar bater nesse inibidor. Hum. Só o Barão iniciado pela equipe Car... vermelha. Não vai olha ter barão, contestação olha na equipe vai sim. Teleporte olha do Miles do nosso o Barão já vai acabar caindo. Ryze dá o um Teleporte na base e Backdoor. O Fubuki cai pro o Backdoor. enquanto isso a Luka vai explorando aqui. A Oriana já é abatida ultimamente da MF, Nossa. parece que faz fóssegas no Lufine. E ai, cara, ai, calica. <risos> <risos> <risos> Meu Deus, não, moral, eu esperando aqui. 4 jogadores mortos para apenas um e o Fubuco na base vai dando o GG. Aí, GG, não, GG. A história da todo equipe respeito vermelha. ao jogador é. Hot, vai... olha, olha o cara exata... se matando. Exatamente, José, e essa foi a primeira oh. vitória da equipe vermelha. Ah. A, vermelha ganhou... ah. a equipe vermelha, a GG, a vermelha ganhou também. A equipe vermelha ganhou.